E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Né? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no um vídeo de trailer pra vocês, sim, o retorno dessa série, né, o, como seria o pior cenário possível dos aios, cara, teve um vídeo aí que vocês comentaram, teve só comentário pedindo pra eu retornar com essa série, então vocês pediram tanto que eu tô voltando, sim, então vamos, vamos provar, galera, que vocês gostam mesmo dessa série, com ela volta, até aquele hype que ela tinha... Que vocês pediram tanto, né, galera? Eu seria um monstro se não trouxer essa ela de volta. E pra quem não sabe, eu fiz essa série com todos os aliens Supremos do bem agora. Né? Eu tô fazendo aí os do Albido. O último que eu fiz dessa série foi o do Enormo do Supremo do Albido. E hoje, iremos para o Eco-Eco Supremo do Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo!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 a desenhar através de vários módulos é o professor lá ele diz né que para você desenhar você não precisa de dom você pode aprender qualquer pessoa para aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui cara humano ele manja muito ele faz desenho realista você vê isso aqui você precisa uma foto tirada mas não isso aqui é um desenho tá se você se interessa cara aproveita que tá em promoção se você quer participar você quer aprender a desenhar corre lá compra esse curso que vale muito a pena eu vou deixar o link aí na descrição Então agora como eu fiz no vídeo pior cenário possível do eco eco Supremo do Ben, eu também vou fazer essa pergunta aqui então vamos ver quem é vocês que manja mesmo de Ben 10 o eco eco ele é o quê? letra A ele é ondas sonoras vivas dentro de um traje de silicone letra B ele é um robô dá o tempo aí na tela 10 segundos Tempo esgotado, galera, e a resposta... Para quem marcou a letra B, acertou. Ele é um robô. Sim, eu sei que o Derek, ele falou em Universo, né? Eu sei que o Derek, ele falou que o Eco Eco é sonora sonoras vezes dentro do traje de contenção, mas ele não tem um embasamento para isso, por causa que ele só disse isso, por causa que ele escutou que falaram lá na produção. Não tem um backstory lá, só porque ele escutou e pronto. Agora, o Dawayne é diferente, porque o Dawayne, ele trabalhou ali, foi um diretor em Força Alienígena, o Eco Eco é um alien introduzido nessa série. O Dawayne, a gente pode considerar... Que ele é o criador do eco-eco, ele é o alien favorito do Down. Então, cara, a credibilidade vai tudo para ele. Se o Dowen falou que o Eco, Eco é um robô, então é porque ele é mesmo. Daí beleza. O pior cenário lá em Sonorosa teria a reprodução, os sonorosianos se multiplicarem, já é considerado assim uma reprodução. Só que diferente do Eden que ele se multiplica através da fissão binária, assim faz com que os seus clones sejam ilimitados, o eco-eco ele se multiplica das a da energia, entendeu? Então tem um limite ali. Aí, como é no pior cenário possível, a gente Sabe que sempre tem a escassez de recursos, então os sonoros teriam que. Fazendo que uma economia de energia, entendeu? Eles teriam que estocar energia e não ficar gastando Usando o poder de multiplicação Porém, eles teriam que arranjar formas de sobreviver Por causa que lá teriam né, os predadores que iriam evoluir Assim, fazendo que eles tivessem maneiras de alterar o poder de, da ecolocalização Que iria dificultar o sonoroseanos de se locomover pelos lugares lá em Sonorose Tanto que eles teriam que tentar sobreviver lá nos desfiladeiros que tem Sonorose Nas partes mais altas do de, dos desfiladeiros Só que o problema... É esse, tá ligado? Por causa que eles terão que subir e descer para conseguir recursos, comida, alimento eles teriam ter que ficar subindo descendo, subindo descendo mas assim, algo que eles poderiam utilizar seria o poder de flutuar porém como seria uma situação muito perigosa eles teriam que aprimorar essa habilidade para fazer isso o mais rápido possível, então é a partir daí que vem o poder de voo que o Eco Eco Supremo tem, eles teriam aprimorar a habilidade de flutuar a chegar ao ponto que eles iam voar em uma super velocidade e também galera, eles teriam que usar a energia que eles estariam acumulando para se transmutarem e assim se aprimorar no pior cenário para poder sobreviver e ter uma força mais Maior, uma resistência maior, a gente sabe, né? Que o Ecueco normal já é muito forte com nove clones. Ele levantou uma nave. Aí imagina o Equeco Supremo que ali eu sei que já morrendo ali, mas mesmo assim é um feito de força interessante. ele junto com o Kevin ficar segurando aquele portão lá no templo de Mick Dilde. Aquele negócio tava tão pesado que o quatro braços ele quase não conseguiu segurar aquele negócio, só conseguiu por causa que estava motivado para ajudar a Gwen. Mas se não fosse por causa disso, eu acho que não o braço aguentaria. Mas assim, é um feito de força muito interessante. O e Cueco Supremo demonstrou, também tem resistência. que né? foi jogar de contra uma parede atravessou e não aconteceu nada e o próprio dele tá em de e tipo, não aconteceu nada com ele já é também um feito muito grande de resistência então a gente vê né que através dessa transmutação para aprimorar muito mais a pele dele né, já que passou de silicone para um corpo feito de metal e também né galera ele usa essa transmutação para poder utilizar os seus poderes sônicos de uma maneira mais econômica, vamos dizer assim. Por causa que, cara, é muito mais fácil você utilizar discos que são bem pequenininhos, aí seria fácil, não gastaria tanta energia que nem multiplicar o corpo inteiro, entendeu? E daria para usar os poderes sônicos dos discos do mesmo jeito, entendeu? Então, por isso que eles iriam desenvolver esses discos sônicos através da transmutação, né? Utilizar a energia que eles estavam... Estocando, só que nesse caso aqui seria muito mais rápido, caso que é o pior cenário possível do albido. Lembrando que o pior cenário possível dos ares do bem é diferente do albido, e no caso, como o albido tem um DNA corrompido, aí isso iria influ influenciar para que no dos ares dele o cenário seria muito mais cabuloso. Então, por isso que aqui teriam que desenvolver mais rápido os discos, seriam casos bem mais perigosos. Daí vem a questão da cor, porque é que ele mudou de cor, porque é que ele ficou azul. Bom, assim como o do, do bem, o do albido também é azul, e é, porque é que pela questão de que assim foi. Confirmado que lá em Sonorose tem os estratos muito coloridos, ou seja, muito colorido, então deve ter um azul por ali também. Aí não né, esse sentido. Ele ser é azul, mas por que especificamente aqua azul se é multicolorido? Por causa da noite. O céu no azul escuro, os sonorosianos tendo um aqua azul escuro da área para eles voarem e se farem na noite, entendeu? A jogada é essa, por causa que os predadores, cara, do mesmo jeito que os sonorosianos estariam evoluindo, os predadores também. a ponto que eles utilizariam poderes para poder alterar os poderes sônicos dos sonorosianos. Então, iria chegar a um ponto que eles iriam fazer um vácuo tomar o planeta sonorosa todinho, e os sonoros não poderiam propagar o som no planeta Então eles teriam que evoluir para desenvolver alguma forma de utilizar seus poderes mesmo nessa situação E a gente vê na série da né, Supremacia que o Equipe Supremo do bem Lembre-se, é do bem, mas o do também poderia fazer isso Simplesmente ele conseguiu propagar o som no espaço Ele deu um de Star Wars, tá ligado? Mas como é que ele faria isso? A gente vai explicar hoje, lembrando que Essa parte aí, né, do eco supremo Do bem e do albido, é igual, entendeu Dele poder propagar o som, é a mesma explicação Só que, nem né, em situações diferentes, no caso Que na do albido, isso é uma situação bem Mais complicada, bem mais perigosa, ok Eu disse que os sonoros Iriam estocar energia, né Então, eles iriam fazer isso, isso também Só que com o ar, aí, utilizando O ar, eles conseguiriam sim propagar O som, mesmo tendo todo um vácuo Ali, entendeu, eles iriam evoluir para Conseguir essa proeza, daí teriam são muito mais potentes ao ponto de que, com dois discos, eles poderiam destruir um tanque de guerra. É muito mais poderoso. Você pode se perguntar: por que, é que, por que, é que eles têm esses cabinhos aí e o ECO Supremo do meio não tem? Bom, primeiramente, por causa, como eu falei, esse é um cenário mais perigoso, teria muito mais ausência de energia, e então eles teriam que arranjar maneiras mais viáveis de estocar energia. Daí eles iriam desenvolver esses cabinhos para dar uma estabilidade ali, eles poderem armazenar a energia bem direitinho. Tá entendendo? Mas a pergunta que não quer calar: por que raios eles tem a cabeça no lugar dos discos. Então vamos lá Vou falar aqui da multiplicação do Eco Eco Supremo. O da disse que o Eco, Eco Supremo não pode se multiplicar. O Derek disse que ele pode sim se multiplicar, mas ele não se multiplicou em supremacia por causa do bug do Supremo Aqui nesse caso, a gente considera o que o Derek falou. Por quê? Ó, oh, eu não tô considerando que o bug do Supremo tá certo, porque não tá. Isso é uma mentira. A gente sabe que o Matt ele não reconheceu os bugs do Supremo então poderes de falha não são considerados. Mas ah, aqui não é um poder de falha, é um poder adicional. Por quê? Por causa que o Universo, na série, tem mostra, comprova isso. Né? O Eco-Supremo do albido utiliza as cabeças no lugar de disco. E as cabeças ali já seriam no caminho da multiplicação. Por causa que o Derek falou que o Eco-Supremo utilizar, utilizaria os seus discos para multiplicar o corpo. Entendeu? Então o Universo está aí para provar isso. Daí como o Darwin, infelizmente, ele não acompanhou o desenvolvimento de um Universo, ele acabou falecendo... Daí a gente não considera o que o Dayane falou, é como se fosse uma fala assim desatualizada. E o Derek deu esse poder adicional para o Eco Eco Supremo, tá entendendo? Então no pior cenário eles utilizariam isso aí. Eles voltariam a utilizar a sua multiplicação do corpo. Utilizando os genes da multiplicação agora nos discos para multiplicar o próprio corpo deles. Eles transmutariam os discos, né, causa que eles já tinham os discos há muito tempo atrás, né? Ainda como eles estavam se desenvolvendo para poder estocar energia mas ficar mais fácil eles utilizarem energia sem gastar muito. Mas eles iriam usar essa energia para fazer uma transmutação, assim, que seria o motivo do, dos discos já virem como cabeças. Porque seria muito mais viável para eles virem lá espalhar pelo planeta, fazer multiplicação, atacar os predadores e tudo mais, vencer todo mundo. E se tornar o Supremo mais forte Que a gente conhece Ou não, né? Será que o Echo Supremo realmente é o Supremo mais forte? Vamos, vamos ver aí Eu vou fazer um o top, top 10 Supremos mais poderosos de Ben 10 Mas querendo ou não, o Supremo sendo ou não o Supremo mais forte Ele é um Supremo muito massa, né, galera? Então, é isso Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do retorno dessa série comentar aí qual o próximo Supremo você quer ver Aqui o pior cenário né? Lembrando que agora são os Supremos do Albido então, Deixa aquele like, inscreva no canal se possível Seja membro, ativa o sininho, falou e... Tchau!